Peraí, peraí, peraí, rapaz rapaziada, a gente tá pregado Oh, meu Deus, E aí, tio Ai, vai arrancar. O prego saiu, tio O outro saiu também, gente, tá bonito Rapaziada, é, será que esse pega não tinha cabeça? Tio. Oh, meu Deus, barulho a mão no cara aí, pelo amor de Deus ah. oh. Mexe o dedo, mexe o dedo Rapaziada, nós gente no perde os oh. um a gente perde os dedos, o outro a gente é pregado. Ô oh, meu Deus do céu, tá ficando cada vez melhor aí. Pois é? Beleza. Você não está com sua câmera. Oh, Deus, claro que eu não tô, eu não tô vendo nada. Você está sangrando, precisa de curativo. Oh, claro que eu preciso. Ah, meu, não precisa de curativo não? Você não possui curativo? Cara... Rapaziada, eu vou dar um beijo no primeiro ali, tio. Ai, ai, ai. Ó, aquele cara ali mesmo. Peraí, peraí. Entra na cabana aqui, tio. Para eu não vou entrar. Ó. Entrando na cabaninha, o que que acontece de faixa? Ele jogou. Oh, enrola, oh, enrola oh, fica de boa. Oh, yes. oh, oh, oh, Fuck Enrola a mão, tá de boa, tipo. E é outra mão, você não? Fazendo, até enrolada tá de boa, tipo. Agora a nossa visão já volta ao normal. Quer dormir na, ca na cabaninha dos locks? Oh. O que, que acontece? Tem altos locks aqui, estamos cercados. Eu não sei o que é que é. O que acontece? Para esquerda ou para a direita? Nem sei disso. Olha lá, tchau. ele já viu! Peraí, tio, se você vir aqui é mentira! Ah, jogo, é muito mentira! Achou! Volta, volta! Volta para onde nós tava. Você vai tomar no caneco! Rapaziada, onde é que eu tô? É, eu não posso, a minha ideia Será que ele acha nós aqui, tio? Primeira escuridão, nada? Não é Pô, ele vai achar nós aqui, não. Tinha mentira. Tinha é mentira, né? Ó, tá, o Loki voltou. O que que acontece, rapaziada? Descobrimos o pique, mas como que a gente vai passar lá em Sorocaba? Ó, o Loki tá aqui. A captura tá forte, tio. Ó, tem como subir aqui, não, tio? Não. Cuidado, hein. Cuidado. Ele vem! Espera é. aí, jogo. Ah, jogo, onde você é tá me batendo? Ah. De novo, tio. Volta pro pique aqui. Tá é cagão. Vou fazer ó, os lock aqui, hein. Ó, ó. Trás da arvinha, Vamos ficar aqui. De boa. É mais cagão ainda. O lock tá vindo, tio. Olha é que jogo mentiroso. Rapazes, <risos> vou passar... Vou dar volta aqui desses lock. Hein? Será que tem como dar volta? Olha que mentira! Uhum. Ó, tem um lock ali. Aham. Uhum. Tá tipo. Os Loki estão voltando, tio. Rapaziada, os caras tem um sensor ultravioleta e tudo mais. Tem tudo mais! Eles tentando voltar aqui, na moral... Vamos levantar aqui, na moralzinha. Agora não sei se é pra direita ou pra esquerda, tio. Vai lá e vê. Deve ser pra cá, tem que ser pra cá, tio. Ó. ser um curativo ali, hein. Tem um curativo lock ali? Sim. Eita! Tem um cara cortando cana ali, tio. É a verdade. Tem um Loki ali como que a gente vai pra atravessar. Não sei. Será tem como passar rastejando, tio? Uh, brilho, tá molhado. Tio. Você tá dando risada, rapaz. Quando é que o jogo tá é sério, parceiro. Será que ele vê se a gente ir pra cá? Rapaziada, acho que deu certo, hein? Eu acho que não deu, não. Ele tá vindo, tio. Tá vindo. Vai tomar num caneco. Eu tô agachado, tô no mato, tio. Nem vem, eu tô no meio Você do mato. Fez bons... Achou! Sim. Peraí tio, peraí, peraí, peraí, sai, sai, sai, sai, sai, esse aqui é, é, é ele bateu, ele bateu, bate. peraí tio, tem uma rocha aqui, eu saí, não sei, sobe, eu saí, eu saí, você está sangrando, não estou nem aí tio, sai fora, peraí tio, vai é agora, tem que comprar mais, estamos calando a parada aqui tio, oh, ventre de Jesus, beleza, Rapaziada, saímos da parada aqui, tá indo certo, tá indo de boa Ação e diversão Rapaziada, peraí, peraí, cuidado, cuidado que eu não tô vendo nada jogo E aí tio, gente vai isso no escuridão Ó Pulei, tio, pulei não. Tranquilão, ó Tem mais lock ali, tem mais lock ali Altas luzes, altas Peraí, Jô, peraí. Ah, eu não consigo ver nada. vi nem eu. Então, cadê você não cadê desse não. Ó, ó. Tem um caminho aqui, tem um caminho aqui. Mas é pra cá, então me certo. Sim. A gente tem que ir aqui mesmo, a gente. Tem que ir aqui mesmo, ó. Beleza, Gio. Passamos. <risos> ah, meu Deus. E agora, gente? Tosses. Peraí, peraí, tá. Altos locks aqui, hein? Tem os curativos ali dentro das cabaninhas que eu tô ligado. Eles vão por aqui, tio. Peraí, Peraí, peraí. Rapaziada, passou na minha franja, hein? Entra aqui na cabana, tio. Entra aqui de boa. Fica aí dentro. Será que é ali, tio, naquela portinha ali? Sei lá. Ou será que eu tenho que atravessar pra lá? Não sei. Tem o Loki aqui do lado, tio Ele virar a lanterna já pega a nossa franja de cara Mas eu dava um bote por trás dos Loki ali, tio oh, Meu Deus sei lá, aí já era Segue o Loki, tio Ó, tá rolando uma casinha ali Eita, esconde aí, tem, tem como entrar dentro da árvore Rapaziada, tá dentro da árvore Eita um cara agora. Ó. O <risos> que que acontece? Olha o tanto de... Eita, <risos> <fibido> Eita, jogo! Eita, jogo! Acabou o caveirinho? Ah, uh, e já morreu, hein? <coughs> pega fogo aqui, pega o negócio também. Baixa o braço. Bateria? Pra que que eu pego a bateria se não tem câmera? <risos> vaza, vaza. Você não <risos> come pra cá. Ele trava! Pera, entra... Entra... Entra ali tio, entra ali que é moral. Valeu, fecha a porta. Mete o negócio em cima. Isso, e agora? Onde que ele vai? Pega o negocinho aqui tem como sair fora? Mas vai tá quebrar a porta tio, aí já era, quebrou a porta já era. Tem janela! Tem janela! não tem não. Tem teto! Não tem. Ele vai arrombar tio, vai arrombar. Vou... Ih! o eu vazo. Au, uh. au! dessa montanha, dessa a montanha, tio. Na moral, tio. Beleza, continua, tio, Continua. Peraí, pera, chega no local, chega no local. Rapaziada, é, aí chegamos no local. Tô ligado que é aqui. Já bati o pé na pedra ali, tio. Cai lá do outro lado. Tem como agachar? Jogou! É, tem que ser aqui, tio. Ó, oh, ó! Oh! atravessa aqui, tio. Já cai de ponta do outro lado. Tio. Isso! Beleza. Rapaziada, salvou, salvou Atravessamos, atravessamos. Rapaziada, cuidado, cuidado, cuidado Pera aí, jogo, você, você vê, é uma mentira grande, hein Ó, oh, ó, oh, tá rolando um socos ali conta e tudo mais Rapaziada, é um anãozinho, tio Lembra do Baby Frank, né, ele que pregou nós, rapaziada A gente vai arrebentar ele, pra largar ser trouxa Parece parte do Baby Frank aí, hein Caralho, tá meio de pilantra Caiu. Pois é Ó, oh, ele volta Peraí tio Vai pra direita ali né? ó oh. tá rolando um, um negocinho aqui pra subir É o Baby Frank, ele vai achar tio oh. Ele tá com a flecha Ó, ó, ó De boa, viu? tranquilo, calma Espera o Baby Frank passar Ele joga Ele, ele, ele busca a franja ali com a lanterna, hein Agora, corre Eita Rapaziada, ah, passou, hein Ah, meu Deus do céu Beleza, já, já pulou o tronco Vá pra baixo Não, mas, ó, vou ficar agachado aqui, tio Fica na água, fica na água Tem lock ali Tem loco, lanterna Cadê o cara da lanterna aqui, tio Ó, oh, você precisa aliviar-se Capaz a gente vai ter que ficar aqui, tio. Ó, oh, oh. todos ouvimos as vozes. Vamos lá, nosso Messias está esperando. Vou machucar vocês se precisar. Peraí, tio, peraí, tem que aguentar mais, tem que aguentar mais. Sobe, agacha. Parece que ele viu? subi subir, agachei. Se viu é mentira. Rapaziada, os caras estavam ali, tio. Sai agora! Ah! Vão, vão de boa agora. Roulo um zumbi faixa preta, hein, tio. Os mais nervosos aí. O que, que acontece? Vamos sair pra cá, tio. O cara tá ali, a gente vai pra cá. Ó, ó, já a portinha aberta é tudo nosso de fé. Rapaziada, essa parte tá treta, hein, vosso místico. Sem câmera e tudo mais. Ah, oh, meu Deus do céu. Aí fica treta Sim. Vamos oh, dois criativo? Ah, eu gosto, hein? Pra cada mão, tio. Ah. Beleza, ó, atravessa aí. Ó, tem uma capa preta aqui. Minha câmera! Ah. Oh, meu, finalmente, caminhão. Que saudade de você que eu tive. Beleza, o que, que acontece? Até aqui, tio. Definitou. What the fuck? A gente voltou pra escola! Ah, A escola é bem melhor, tio. Vou ficar na escola que tá bem mais tranquilo. Nunca! Beleza, rapaziada, tá rolando um, um chocarinos aqui? É okay. o quê? Vem cá, bichinho, vem, vem em mim. Ele foi pra cá, ele foi pra cá, tô ligado. Vamos seguir ele, vamos seguir ele. Ele tá mostrando o um caminho pra nós. Ó, ó, ó, Outro joguinho aqui. Peraí, peraí, jogo, peraí, hein? Jogo! <risos> eu tava eu tava sem usar o Night Bakers. Como meu Deus, me fechei dentro da, da portinha aqui. Rapaziada, telefone, telefone, telefone. Uh, onde é que tá o telefone? Peraí, não é esse. Rapaziada, deve rolar de, de, um telefone pra cá, ó. Rapaziada, você tá o telefone? Cuidado, hein, cuidado. Eita! Rapaziada, tá marcando no chão aqui os negócios aqui. Tamo gravando tudo, tio. Na moral. Que boa. Tranquilidade. O que é a polícia aí? Como é que é o negócio? Meu, meu. O tá curioso pra saber onde é que tá o telefone, a gente tava aqui. Tava, cara! Parou o telefone, Beleza, vamos continuar pro outro lado, então. Será? É isso, cara, é isso? Sim, realmente. Será que é esse lock aqui? Não! Ó, oh, é a última ali, é a última. Ah, telefone, agora eu vou apertar. Porta! Ó, a porta fechou no retalho, foi? Isso? Que isso? <risos> Rapaziada, tá valendo não, não tá valendo não. Não, não, não, não, não, não, não. Ah, meu Deus, salsicheiro, caverninha, lembra. Rapaziada, é o salsicheiro. Beleza, o telefone tá. É cá, ele vem! Você não fecha a porta aí, salsicheiro? Rapaziada, pra cá, hein? Pra cá agora, pra esquerda, para pra esquerda, vamos pra direita, ah, tá sa... saída, tá escrito aqui, tio. Saída, nunca vai pra saída que não é saída. Beleza, rapaziada, é break, é o break. Só o cheiro tá atrás, tio. Você é louco, você viu como ele veio, cheio de amor? Não vi, ele vai entrar aqui, tá ligado, hein? Tem... Teleguiado esses logs, O GPS tudo mais. Um Essa tecnologia aqui do Alt Nelsons, o 2 é muito mais treta que o 1, um, tio. Em termos de se ferrar. O que que acontece? Vou ficar esperto. E o salsichiro tá aqui, tio. Quer fazer feijoada <risos> com nós? Beleza. Porta! Beleza, não é pra cá, não, hein? É. Pois é, tem que ser aqui, então, tio. Tem que ser nessa porta aqui. Vamos com calma aqui. Será que a porta dupla não abre? Não. <risos> Essa porta nem tenta As janelas estão todas fechadas Mas não é aqui O cara quer comer na sua mão, <risos> Ah, meu Deus do céu Ó, cartinha, a mesma cartinha aqui, ó Beleza, voltando pra outra sala O que que é... Fica ligado, tá Quando rola esses tremeliques aqui, tio o salsicheiro saiu fora, hein? Pelo jeito. Será que o telefone tá tocando ainda? Vamos ver. Rapaz, é aqui que ele fica, o salsicheiro, tio. É aqui que ele acampa. Qual o telefone logo que tá tocando, tio? Nem é sei disso. Esse telefone tá longe, tio. Não tá aqui, não. O que que acontece, fica ligado? Só do salsicheiro, tio. Vou ficar ligado com ele. Ó, tá aqui dentro. É aqui que ele mora. Ó. Ó, oh, ó. Oh. Calma aí, Ju Tá pra direita aqui. Não, é a última, é a última. É esse! É esse! Fecha a porta. Com licença. Rapaziada, agora a gente já tem atende. Vamos atender na moralzinha, é dona, É a dona Quingela Ó, oh, a dona Quingela sempre tá ligada. hello hello Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. Claro we'll get you out você claro. her é <risos> <risos> Rapaziada, uma linguada no telefone, hein? O telefone deu uma linguada na nossa cara, Joe. Você viu isso? Olha aí. Padre Jeffes. Tony. Rapaziada, tá tudo arquivado aqui na minha câmera Vamos ficar espertos Ah, jogo Rapaziada, ó É o salsicha, tio, o salsicheiro tá aqui Eu tô andando, Você fez fazer barulho, hein Sem fazer barulho, me deu câmera Ah não, peraí Vai tomar no caneco Ele vem Pra cá, tio Segue ela, segue a Jéssica. Tio, tio, tio, uma porta Eita, ele vem! <risos> Rapazes, você ele tá correndo, tipo, parece um chafinins. Pois é. é! Beleza, o que que acontece? Rapaziada, o cara vem em toda velocidade do mundo. <risos> Beleza. Liga a parada. Ó, oh, ó. Oh. Pra esquerda. Ó, oh, a velocidade do lock, tio. Olha a velocidade daquele lock. A gente vira pra cá. He's, coming. He's coming. Não, não faz isso não, ele vem muito rápido. Ele tem que abrir aqui, tio. tem algum negócio aqui. Tem algum armário. Eu sabia. Peraí, <risos> peraí. Pera, pera, onde? Ah! Add a third place, espera. Set us free. Cartinhas e tudo mais, rapaziada. Olha aqui, tio, é o Gordex lá. Você é o quê? Carpe Absame. O que é que acontece, rapaziada? Vamos só dar uma olhada nessa cartinha aqui muito rápido. Aham. Uh -huh. Laird, rapaziada, quem sabe o Laird, ele é um diácono, é um cara especial, é beleza, não há nada mais expressivo entre os aflitos que sentir pena de si mesmo, espero que você não se permita a satisfação do pecado tão feminino, se os discípulos que eu confiei a você sentirem fome e estiverem sofrendo com medo, isso vem dos seus pecados físicos e é a vontade de Deus, eu envio a você toda a comida e todo o vinho que Deus quer que você tenha e nada mais. Tive visões dessa praga piorando, de todo o nosso sofrimento chegando a um ponto em que nenhum de nós seria capaz de resistir. Portanto, alegria, conforte-se no fato de que em breve chegaremos ao centro do sofrimento e sairemos dele direto para o paraíso eterno. Se você não puder controlar o seu povo com as palavras... Faça-o através do punho, ou seja, rebente os Ei, hey, Papa ama você, Deus vai libertar você, note. P.S. Inclui um pacote com os grilos salgados que Nick tanto gosta. Por favor, entregue ele e diga que foi um presente mesmo, rapaziada. Legal. Que que acontece, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido esse episódio se você quiser deixar o like para contribuir para a caverna... Hey. Você pode simplesmente compartilhar o vídeo com o Flappers e o Pakers, que são os amigos importados que vocês têm. Sim. O grupo do Chinook, né? o grupo da família e o grupo do Penks. Entendeu? O que, que acontece, rapaziada? Eu tô lendo esses negócios na parede aqui, Como eu de falando umas línguas estrangeiras aí, que simplesmente você procurar no Google, você vai entender o significado das palavras. Te vejo na próxima. <fim>